Olá, pessoal, como é que estão todos vocês? Tudo na ordem? Tudo beleza pura, não é? Então, que bom que vocês estão bem, todos os meus inscritos, meus visitantes, tá? Hoje eu quero mostrar uma música inédita, muito bonita que eu fiz, sabe? Há muitos anos, né? Muitos anos, uma música que se chama Barraco, né? Essa música realmente é muito bonita. E, e eu não tenho mostrado ela pra ninguém Aí eu descobri ela Porque eu tenho um acervo de música, né? Umas 700, 800 músicas por aí Aí eu descobri ela lá Que inclusive até um amigo meu Um amigo meu é, Gravou ela assim Uma gravaçãozinha caseira demo, né? Ele Gravou até um disco Com duas músicas minhas lá em São Paulo e tal Mas não deu certo a dupla Ele parou E agora ele é evangélico, né, já não grava mais as músicas, né, assim, música sertaneja, né, eu também faço música é, gospel também, né, é, é, músicas para Jesus, eu faço também, beleza, mas eu faço mais música, música sertaneja, né, então, esse rapaz gravou, é um tal de, que tinha o nome de Formoso de Tocantins, e esse rapaz que gravou, é o Formoso, ele tinha uma voz muito parecida, assim, com, vocês podem observar que a voz dele é muito parecida com o Zé Rico, tá muito parecida. Ele cantava muito bem, né? Muito bem. Mas aí a dupla não foi para frente, né? Mas aí ficou a música que eu queria mostrar para vocês aí, né? Assim, ah, pessoal, eu quero dizer para vocês, cantores, duplas, trios que quiserem gravar, inclusive essa música aqui, ela tá liberada para gravação. Não cobro nada. Podem gravar. Pode, peça aqui no, no meu e-mail e ou ou no meu WhatsApp que eu mando um documento digital para vocês tá ok pois é e, e aí você pode gravar tranquilo né porque eu preciso saber quem é que está gravando minha música né Ok aí eu libero para gravar fez sucesso beleza bom para você bom para mim também e eu não cobro nada para você gravar diferentemente de grandes autores né nem todos né mas a maioria não libera para quem tá começando por isso que é difícil é, cantores, duplas é, é, Fazer sucesso Porque fica gravando a, a, As musiquinhas assim Que Desculpa dizer, meia boca e tal E acaba que não dá nada para ter sucesso tem que gravar música boa E nem eu tô dizendo que as minhas músicas São todas boas não Tem coisa que não é legal aqui Quer dizer, não é legal para você para mim é, se eu coloquei para mim é Mas às vezes não é legal para você Então você tem que saber escolher bem a música para você estourar aí e, e para você conseguir uma música desses grandes autores é difícil isso eu te falo que eu conheço quase todos eles é difícil tem alguns que liberam, ah eu vou te levar uma se ele for com a sua cara com a sua voz se ele achar que você tem um potencial ele libera alguma coisinha na minha boca porque as principais músicas libera não eles libera para o Camargo Luciano Daniel Chitãozinho chororó papapá e tantos outros aí ok eu libero todas, não, todas não Quase todas que estão aqui nesse vídeo aqui são liberadas Lá vocês vão ver se estão liberado ou não Pode me mandar e-mail, oh, aquela música tal tá, está liberada Porque às vezes eu fiz o um vídeo dizendo que ela não está liberada E às vezes agora está Aí é só mandar uma mensagem para mim Tá ok? Então eu vou mostrar para vocês Uma música muito bonita que eu acho E que qualquer um de vocês que quiserem gravar Pode gravar, não vou cobrar nada, né? O nome dela é Barraco, ok? E é uma musiquinha muito legal, viu? Ela tem cheiro de sucesso, viu? Não estou dizendo que vai ser sucesso, mas ela tem capacidade de ser sucesso, tá ok? Ela é tipo assim, quer ver? É... Aquela música do Leonardo que estourou isso, entre tapas e beijos Ela é naquele estilo Ó, se liga, hein? Quem sabe tem uma música aí que vai estourar a sua dupla, ou você cantando sozinha, ou trio, sei lá Tá ok, pessoal? Então, vamos ao... ao é, quem, quem vai cantar é o meu amigo, tá? O, o, o formoso da dupla Formoso e Tocantins, tá ok? Que está aqui no, no, no e eu vou ilustrar o vídeo para vocês na voz desse rapaz que canta até parecido com o Zé Rio. Observe aí, com vocês é, é a música Barraco, de autoria de Horácio Moura, esse que vos fala, na voz do Formoso, da dupla, da ex-dupla né, Formoso e Tocantins. Vamos nessa. Olá meu amigo, aqui é o compositor Horácio Moura.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 Chuta um balde a umas malas Quase derrubando a casa Me bate e vai embora Lá vou eu atrás dela implorando Deixando mais vencido Depois diz que me adora Solta as malas e se diz arrependida Que sou tudo em sua vida Que sem mim não vai viver e aberto com carinho nos seus braços tocando os pedaços do amor desta mulher O vosso amor é um barraco cheio de carro Não há paixão que aguente se maltrato Me espanca, me arranha e depois cheia é de manha, Me tranca no seu quarto O vosso amor é um barraco cheio não uma paixão que aguente se mostrar Com amor e muita vida Levamos nossa vida Quase rasgando o contrato E sou tudo em sua vida E sem mim não vou viver Me aperto, compraria nos meus braços Vou os pedaços O amor desta mulher. O nosso amor é um barato cheio de caro Não há paixão que aguente este maltrato Me espanta, me arranca, E depois cheia de mãe Canta no seu quarto. O nosso amor é um barato, fé um indicado. Não há paixão que a este maltrato. Com o amor e muita briga, levamos nossa vida. Fazer rasga do contrato. Dei o like, se inscreva e bota para roubar. Mete o dedo e bota para roubar. Valeu aí.